Bom dia Dust Mano, esse aldeão não para de invadir minha casa, mas bom dia, parça. Tudo bom com você? Eu tô bom e lá? Ela... Dá, oh, oh, dá, dá licença. Boa tarde, zumbi. Tchau, zumbi. Para você que não tá ligado nessa coisa linda, estamos aqui em Minecraft medieval e hoje vamos atrás de relíquias. Para você que não sabe o que é uma relíquia, é um item especial do Minecraft, um item extremamente raro que tem algum poder diferente. Eu tenho duas relíquias para mostrar para vocês. A primeira é um cachecol esse daqui. Quando eu visto ele, eu fico todo invisível, menos ele. Mas dá para esconder ele também. Outra relíquia que eu tenho é essa maçã dourada, que quando eu como ela, todo mundo deixa você no vídeo. Tá. Tá, agora só depende de vocês, tá bom? Mas como se não fosse o suficiente, também temos todas essas relíquias aqui. Como essa mão de Enderman, que por incrível que pareça, quando eu tô com ela na minha mão e eu apertar Shift olhando pra um Enderman, eu troco de local com ele. Que por sinal não é tão útil, né? Mas já esse colar aqui, ele consegue criar escudos mágicos que me defendem de qualquer coisa. Fora essas outras milhares de relíquias. Como por exemplo, essa carninha aqui. Que quando eu como ela, ela não consome. Então sim, é um bife infinito. Pra conseguir esse tipo de item é bem complicado. Porque só tem duas formas de conseguir A primeira é a gente achando uma dungeon Como por exemplo aqueles templos do deserto Numa dungeon de mob spawner Ou até naqueles barcos que tem no The End Mas como eu sou uma pessoa especial Que tem uma aranha de estimação aqui no meu jardim Eu vou além Eu vou no outro método que eu não falei Eu vou num bastião, parça Sim, a gente vai pro Nether Não é à toa que no último vídeo A gente ficou melhorando até 40 de resistência e combate Agora, olha quantos corações a gente tem Estamos bem mais fortes do que nunca O único problema é a nossa armadura que tá meio do por incrível que pareça, esse peitoral de ferro aqui é bem melhor. Eu vou usar ele por causa que ele tem o seguinte. Além de ter proteção 4, quando eu tô usando ele, ele me dá vida máxima de 4.26, que é quase dois coração e meio. Vamos aproveitar que lançar uns pães bonitão e pegar essas carnes assadas que a gente pegou de dinossauro. Teoricamente, já para a gente tá muito mais forte, eu tenho diamantes? Não, né? Seria de grande ajuda eu ter diamantes, porque aí eu ia poder fazer uma katana nova, só que lançava logo uma katana de diamante. Mas como não dá, a gente pode comer de ferro. Mas vamos mandar o um papo. Eu tô animado. Deixa eu aproveitar aqui, só esvaziar minha mochila também. Porque dependendo do que a gente achar no Nether, a gente pode explorar à vontade. Bom, parça, mochila vazia, estou com várias coisas de comer. Tô fortão, então, cuida da casa que eu já volto. E é o nosso portal do Nether. Tá, vamos equipar nosso escudo e torcer para que dê tudo certo. Na real, aquele capacete de ouro é ter sido útil, mas agora que eu vim sem fazer o que, né? Bom, aqui no Nether, agora o nosso objetivo é outro. O que a gente vai vir atrás aqui nessa dimensão são bastiões. A parte boa também é que eu vou precisar de muitas dessas Nether Hack, ou rocha do Nether, como vocês quiserem chamar, para a gente poder andar pelo Nether. E isso é bom porque a gente vai melhorar o nosso nível de mineração. Assim será possível no futuro a gente utilizar essa pequena de diamante. Para utilizar ela, a gente precisa ter mineração nível 13. Como vocês podem ver ali em cima, a gente tá com 6.65. E evoluindo nos pouquinhos, né? Obviamente, Nether Hack dá pouquíssima XP, mas já vai ajudar. Pra minha vida não ficar muito difícil, eu não acabar me perdendo tão rápido. Eu vou andar em linha reta ao portal, então vou mandar pra cá. Tá seguro pra lá, será? Bom, acho que não custa tentar, né? Ó, eu tirei a névoa do jogo pra gente poder ver um pouquinho mais longe. Assim que não dava pra enxergar nada, né? Bom, aqui onde a gente tá não tem nada, então vamos continuar seguindo em frente. Eu não sei se esses mods aqui trazem pra gente alguma dungeon nova ou algo do tipo. Então, tudo que vier é muito bem-vindo. Ou não, né? Cuidado com o que você fala. Porque já sabem como que é, né? Bom, nossa a picareta quebrou. Se me dão licença, eu vou fazer uma picareta nova. Bom, já temos picareta e alguns itens básicos. Agora eu tô zanzando pelo Nether, igual eu tava antes, né? Vamos tentar ir para aquele lado ali, ó. Essas partes que for segura eu usando a picareta para quebrar, mesmo que dê para não utilizar, eu vou usar para tentar ganhar experiência. Ah! Tarde! Aqui, ó! Tome! olha, eu ganhei nível de magia por acertar a bola no Gash lá. Não sei muito bem até que ponto isso pode ser útil, mas melhor sobrar do que faltar, né? Tá, vamos pra lá, que ali eu tô vendo alguma coisa, ó. Vocês estão vendo que bem ali tem um cascalho e logo abaixo dele tem alguma coisa? Aquilo ali é um spawner. Embaixo pode ter um baú. Às vezes vale a pena investigar. Já ali, eu acho que não tem nada não, mas tem uma pedra de teleporte ali, ó. Pronto, estamos aqui numa área um pouco diferente. E olha, o que, que é isso? Geodo vermelho. Dá pra fazer uma maçã encantada. Um cajado, legal. Bom, de qualquer forma, estamos numa área diferente aqui. E a gente já andou até aqui bastante linha reta, então eu acho que a gente deve estar próximo de descobrir algo. Olha o Gash ali, tá desligado, ele não se mexe. Ah, porque eu fui falar. Bom, deixa ele ali, né? Tem um outro ali já de presente pra mim. Ok, oh, que... oh, aí, ó, eu sabia que a nossa sorte estava pra mudar. Chama um bastião. O único problema é que eu não peguei nada de ouro pra fazer um capacete. Vou pegar aquele ouro ali, vou tentar fazer um capacete pra tentar me infiltrar no bastião sem morrer. Mano, eu tô tão ansioso pra pegar os primeiros artefatos. Qual será que vai vir? Será que vai vir um bom? Será que vai vir um ruim? Eu sei que eu quero pegar vários. Ah, e a parte boa é de pegar os ouro que dá nível de mineração, né? Bom, já temos a quantia suficiente. Pancada de trabalho, barra de ouro, capacete, equipa ele. E agora vamos com. Com isso, estamos nível 13 e vamos finalmente poder usar pequenas de diamante. Muito bom. Agora vamos torcer pela nossa sorte e vamos entrar nesse baixão aqui para tentar conseguir alguns artefatos. É, como vocês podem ver, o nosso capacete de ouro não serviu de nada no final. Tá, vamos ver o que tem nos baús e Tum! luva da raiva. Aumenta o dano causado em 10% a cada ataque consecutivo ao mesmo ao o mesmo corre com o dano recebido em 5%. Significa que se eu estou lutando com esta pedra aqui, a cada hit que eu acerto nela, o meu dano sobe em 10% e também a cada dano consecutivo que eu recebo aumenta o que eu recebo em 5%. Eu não vou eu gostei também. Tem uma picareta de remendo aqui que é bem legal. Eu vou levar já aqui. Temos uma picareta com life made que, quando eu bato em alguma coisa e estrago essa picareta, ela gasta a minha vida para recuperar. Eu não quero isso nem ferrando. Mas também tem um colar reflexivo, é literalmente aquele dos escudos que eu falei. Teoricamente, a qualquer, mo a qualquer momento a gente vai começar a ter alguns escudos. Eu vou considerar que essas primeiras duas ligas que a gente achou são incríveis. Vamos andar mais, vamos esperar as próximas. Achei mais um baú. Temos uma pá de diamante, não sei se eu vou usar algum dia. Carninha, bom. O resto não tem muita utilidade, não. Eu tô ouvindo muito barulho pra cá. Eu acho que aqui pode ter mais alguma coisa. Pelo que eu conheço de bastião, mano, tudo indica que, ó, tô falando. Boa, deu certo. Temos o disco do Pig Step e. Né, nada útil. Tá, tudo que resta em todo momento de agora é descer até o centro do bastião. Ou não, já tá aberta a passagem, né? Ó, já temos o primeiro escudo. Primeiro escudo revisativo. Eu acho que são no máximo dois ou três. Que significa que se eu levar algum dano agora, a gente não vai ser machucado. Ó, ataquei eu um aí, ó. Viu? Meu Deus! Ah, eu não tô mudando, né? <risos> tá, isso não parece muito bom. Tem uma pequena chuva de mobs atrás de mim. Ou tinha, né? É incrível como eu tinha tantos inimigos que eu achei que eu fosse morrer, mas uma poça da lava me ajudou com tudo. Que cena incrível. A parte boa é que a gente pode procurar pelos baús e pais agora. Então vamos dar uma vasculhada aqui e eu mostro pra vocês o que a gente acha de bom. Bom, o tempo se passou, temos dois escudos e também temos um anel do bastião. O anel do bastião serve pra gente ter 30% de chance de apontar um bastião mais próximo a matar piglins. Depois a gente testa. De qualquer forma, eu achei uma fortaleza e fortaleza tem baús também. Eu não vejo que pode dar errado aqui. Ah, os Wither Skeleton com a armadura. Aquilo pode dar errado. eles mataram outros mobs que estavam ali, impressão minha. Bom, ali só vai ter spawner. Não vou pra lá, não. Vou pra essa parte aqui que vai ter as coisas importantes, que são os baús. Ou não, eu acho que não tem baú aqui, não, gente. Eu tô dando aqui não acho nada. Olha que bichinho estranho. Ora, ora, se não, baú. Agora sim. Ah, agora não. Não tinha nada. Dois baús, eu achei que era um, eu ia gravar um, achei dois Bom, barra de ferro, armadura para cavalo, sela e mais três artefatos Tênis de corrida, que deixa a gente mais rápido Bota de lava, uma bota que faz a gente andar sobre a lava mais um anel do baixão. Vamos dar com a bota da velocidade. Aí quando precisar, a gente pega a cedinha andar na lava. Ó, oh, mais uma da velocidade aqui e um diamante. Bom. Assim eu ia reclamar aqui, mas agora que a gente achou tudo isso daqui, eu acho que, eu, que as coisas que a gente achou aqui no Nether tá boa, mano. Eu, eu quero voltar pro mundo normal e conseguir coisas lá agora. Mas antes, a gente precisa urgentemente testar essa bota. O Blaze me atacou, só que eu tinha escudo. Legal. Tá, vamos ver como isso aqui funciona. E no pior dos casos, eu tenho maçã dourada e blocos. Eu tô com medo de cair na lava e dar problema. Acho que seria melhor a gente chegar até a altura da lava, sabe? Pronto, estamos na altura da lava. Agora, corre! funcionando, mano. Olha só que artefato roubado. Bom, a nossa casa é pra esse lado aqui. Então, vamos tentar ir pra lá, através se oceano. Por que não? O caminho que a gente faz ele some depois de um tempo? Ah, some, ó. Começa a rachar aqui, ó. Eu quero ver se ele vai sair. Eu vou ficar circulando aqui só pra ver. Que não, não, não. Todo o caminho tá rachando. Agora, se ele vai sair mesmo ou não, agora eu tô na dúvida. Você ficar parado, racha? Eu tô achando que esse bloco é infinito, talvez. Bom, eu não quero ficar parado lá pra descobrir. Eu quero aproveitar essa oportunidade de ir pra casa fácil. Agora que eu percebi que a parte boa aqui, além de voltar pra casa fácil em segurança, a gente vai upando agilidade <risos> Bom demais, na moral E bom, agora que estamos em casa Podemos guardar todas essas Oh, tem carninha aqui Todas essas coisas que sobraram uh, Essa bota de nada lá Vamos guardar por agora Mas eu vou levar ela Porque ela pode ser útil Vou levar ela aqui na minha mochila Tu quer ir comigo, parça? Vamos comer nessa. Olha, mano Olha como eu tô rápido ó. Oh. Meu Deus do céu Tu é pouco rápido aqui com essas botas Eu ganho mais pontos de agilidade por causa disso? Pelo contrário Eu não tô ganhando Ah não, agora eu tô ganhando sim Bom, de qualquer forma A gente tem duas opções a primeira é sair por aí tentando achar alguma dungeon. A outra é tentar achar alguma alguma ravina, alguma caverna e explorar a partir daí. Porque querendo ou não, eu moro aqui e para morar até aqui, eu tive que explorar muito. Então eu sei que não tem muita coisa aqui. Quer saber, parça, vou cavar para baixo, na expectativa de chamar caverna. E quando a gente chama a caverna, a gente procura outra coisa, que no caso seria daí uma, sei lá, qualquer coisa. Eu tenho um balde d'água para poder sair daqui depois, então, mas dá tudo certo. Tá, eu acabei de perceber que eu estou cavando um montão, só que eu vou ter que alô, vou na real, eu ia voltar para pegar madeira para poder fazer tocha, mas acabei de ter que não fazer isso, mas tem um artefato que nos dá visão noturna, se eu desse a sorte de achar ele, ia ser muito bom, querendo, a gente deu a sorte de achar uma mina abandonada, então, digamos que meio caminho andado, que o spawner ali, né, por segurança, mano, é muito ruim andar nessas partes de linha e quebrar com a minha espada ruim aqui, é pior ainda, então eu vou dar a volta aqui, que é mais fácil, opa achamos uma mina vestiada que era uma armadilha, Tava cheio de TNT mas já que a gente, a gente não pegou a TNT, a gente pode aproveitar os minérios, eu acredito, deu Demais, ó. Nossa, é só aproveitar os minérios. Já começou a valer muito a pena essa mineração aqui. Mano, já, já estamos no nível 17 de mineração. Nós estamos tipo, literalmente no 13 agora. Eu não tenho que o parceiro não para de rosnar o que tá rolando, será? O parça está pulando aí na linha? Ó! <risos> oh! Um, dois, três e tochas. Opa, essa tocha. Ele coloca por aí. Tá, deixa eu ver esse daqui que eu ganhei. Dragão moeda é um dragão carregando uma moeda. Bom, vou guardar ele para levar para casa. Conseguimos também uma flor perfumada. Torna abelhas amigáveis e faz com que elas lutem ao seu lado quando estiver portando essa relíquia. Ah, legal. E esse aqui faz eu escalar a parede como aranha. Eu não vou usar, mas eu vou guardar. Nunca se sabe, né? Agora deixa eu ver esse outro lado aqui. Opa, galera. Matam um spoiler aqui. Tá, se livramos do spoiler. O Creeper e não tem nada. Vamos, parte, Tem mais coisa para achar. Quero chamar artefato. Mano, correr corri rapidão assim é muito bom. Uh, que legal. O que é isso aqui? Geodo azul, Aça dourada e um olho. Legal. Ó, por aqui não tem mais nada. Mas eu sei que a mina abandonada não acabou. A gente só vai ter que achar mais caminhos nela. Para cá tem água. Olha, eu não falei? Tá, ah, tô sendo mais atacado do que eu gostaria aqui. Meu Deus, eu desbloqueei muita coisa que eu nem sei o que é. Bom, eu vou procurar por mais baús. Se me dão licença. Isso aí, parça, Gira à vontade aí. <risos> Okay. Gosto que ele se diverte fácil, né? Gente, achei um último baú aqui que tem um espelho. Peraí, deixa eu organizar esse bloco. Diamantes, quero. Mais uma moda de dragão, quero. Uma etiqueta, não preciso. Tocha, quero. Luva vampírica, faz com que os ataques corpo a corpo do usuário absorvam saúde. Quero. Olha, eu tenho uma luva que faz com que eu aumente o meu dano e também receba um pouco mais de dano. E agora eu tenho uma luva que, além de aumentar o meu dano, eu vou estar tá recuperando a vida. Cada segundo que passa, eu fico mais forte e mais invulnerável. E também temos um espelho que vai me levar para casa. Eu subi aqui no parça, porque eu vou usar esse negócio aqui para teleportar para casa. Vamos ver se ele vai vir junto. Ih, não veio. Bom, acredito eu que é só andar perto ali do negócio que ele vai teleportar. Então, bom, mata dragão. Olha lá. Muito doida. Bom, eu considero a exploração de hoje um sucesso. Agora está é na hora da gente aumentar os nossos objetivos. Mas vai ficar para o próximo dia de Minecraft Medieval.